Tem aqui o pessoal, foi o Maurício, tem o 2EQG Maestra. Aqui eu estou usando essa fonte aqui, é Maxtron, de 3 amperes, peça para alimentar a T1. Aqui. Aqui. É a fontinha que eu estou usando. Astro. 23 amperes. Boa noite, estão me copiando? Eita, mas só que está Boa noite, estão me copiando? Boa noite, estou me copiando?